Eu sou Yuri Gayer, instrutor de pilotagem profissional em drones E hoje a gente está aqui no Porto do Mucuripe, na Polícia Federal Ministrando um curso exclusivo para uma turma de agentes da polícia Elevando o moral de toda a equipe E claro, vamos colocar em outro patamar A utilização da inteligência do drone dentro da corporação Além de todo o conteúdo exclusivo que nós ministramos para os nossos alunos, conteúdo nas quais estava na pochila, também conseguimos aliar toda a teórica com a prática de campo, fazendo os voos longos, fazendo voos operacionais e fazendo todo o entendimento, gerando todo aquele conteúdo técnico e, claro, respaldando isso no relatório. Se você quer fazer parte do conteúdo exclusivo da Drone Garage, se inscreve no nosso canal, manda um like pra gente, escreve, manda e-mail, manda mensagem, mas não esquece, vem falar com a gente que a gente tem um conteúdo muito exclusivo para ministrar para vocês.